Somos os membros da gestão do Engenheiro Sem Fronteiras A ONG ela surgiu na França Mas ela se popularizou mais aqui no Brasil Hoje no Brasil são 67 núcleos No Rio Grande do Sul são aproximadamente sete O de Porto Alegre é o segundo mais recente Tem o de São Leopoldo, tem Santa Maria, tem Rio Grande O núcleo aqui de Porto Alegre ele foi criado por um ex-aluno da URGS Com o intuito de fazer com que os alunos de graduação Conseguissem transmitir e aplicar os seus conhecimentos na sociedade sem precisar esperar até o sétimo semestre, oitavo semestre, para começar a estagiar, por exemplo. Então, ele tentou pensar em uma forma de trabalho voluntário em que os jovens pudessem realmente mudar a sociedade e aplicar os conhecimentos deles de uma forma um pouco mais humana, assim. Tem uh, projetos Uh, que são de engenharia, justamente nesse sentido, por pegar alunos da graduação para poder fazer projetos em instituições, em comunidades e tudo mais. A gente atua em, em três pilares principais, sendo o primeiro deles a, a educação, temos projetos de inglês e matemática, que damos aulas para instituições carentes. Temos a uma segundo, um segundo pilar, a gente construir uma, uma horta junto com crianças, uh, indo mais para um ideal ambiental. E temos o terceiro e principal pilar da, da ONG, que seria uh, os projetos de engenharia, que vão desde projeto arquitetônico, PPCI, elétrico e projetos de construção. Uma das propostas da ONG é aplicar a engenharia no desenvolvimento social. Né? então Uh, nós fazemos pesquisa uh, pras, com, nas comunidades, uh, querendo saber qual é a necessidade delas. Né? Através disso, a gente acaba uh, uh, formando uma equipe para com que a gente consiga pegar todas as habilidades delas e aplicar, so, uh, aplicar soluções uh, nessa comunidade. E nós, além de uma ONG, que é uma organização não governamental, somos partidários, e sem fins lucrativos, nós também somos uma organização de pessoas. Uh, nós queremos fazer com que uh, a gente se desenvolva como equipe, uh, e assim a gente consegue, uh, além de nos desenvolvermos, a gente consegue ajudar as outras pessoas. que Não adianta eu conseguir querer ajudar as outras pessoas sem ajudar a si mesmo. sabe Então, temos uh, essa essa ideia de trabalho em equipe é uma das principais vertentes. O nosso projeto principal, e que está exigindo bastante esforço da nossa parte, é o projeto São Pedro, que surgiu através de uma parceria com o projeto Despertar, que é um projeto de extensão do serviço social da URCS. Então, a, o projeto, esse projeto de extensão atua na comunidade há seis anos já, e através de conversas e reuniões, encontros, eles entenderam que seria uh, bom para a comunidade uma área de lazer, que consiste em uma quadra de futebol, um parquinho para as crianças e numa área de vivência para as pessoas conviverem mais harmoniosamente. Inclusive, nessa comunidade há uma creche que 60 crianças estudam nela e as crianças não têm espaço nenhum para brincar e serem crianças. Então, essa comunidade, essa, esse espaço, vai servir diretamente e vai influenciar diretamente no desenvolvimento pessoal delas. É princípio, na ONG, a gente valoriza também muito a ideia. Se a pessoa ela tem uma ideia, mesmo que seja muito complexa ou simples, a gente quer incubar ela, sabe? Nós todos queremos pegar essa ideia e fazer com que ela gere valor e gerando valor e mudando o mundo sabe então uh, a princípio essa é um dos principais uh, valores que a ONG tem sabe trabalho em equipe pegar a ideia desenvolver aplicar e é assim que uh, nós pensamos a área de atuação da do engenheiro sem fronteiras no projeto é na concepção de projeto do projeto em si Uh, detalhamento e de como as coisas vão se, vão se arranjar na, na, nessa área de lazer. Uh, estamos em uma fase de captação de recursos, pois esse projeto foge um pouco do, do nosso orçamento padrão de, de projeto que a gente costuma pegar e realizar. Então, em paralelo a... Uh, concepção do projeto a gente está captando os recursos. Nós somos além da engenharia, pois somos sem fronteiras, no sentido de que os nossos projetos são extremamente amplos. Trabalhamos também com as áreas de marketing, contabilidade, gestão, RH, direito. Portanto, se você conhece alguém ou gostaria de ser um voluntário, conhece uma instituição, alguma fundação que precisa da nossa ajuda ou alguma empresa que poderia nos ajudar Financeiramente, estamos braços abertos para você.